Nesta edição da Expo Direto, a Irrara trouxe produtos preocupados com a questão de controle de plantas daninhas e doenças da soja. Ricardo, o que a marca está trazendo então de lançamentos? Temos dois pelo menos, né? Com certeza. É, é, bom dia a todos. bom Primeiramente, a Irrara é uma empresa de inovação, sempre atenta às necessidades do produtor, atenta às necessidades das regiões e para essa edição da Expo Direto, ela traz aí a Prove um fungicida uh, uh, que vem atender realmente uma necessidade do mercado aí de ampliar o espectro em cima de várias doenças, que são uh, uh, problemas hoje o produtor tem enfrentado nessa safra e a Prove vem trazer um, um controle bem interessante dentro desse mercado que está latente por novos produtos. Controla que pragas. Controla principalmente a ferrugem, antracnose, mofo branco, então tem um fit técnico muito grande nessas doenças que hoje os cooperados da Cotrijal têm enfrentado, o Rio Grande do Sul tem é, é, é, passado por uma safra onde elas apareceram um pouco mais e com certeza a Errara trazendo essa solução para o produtor vai é, reduzir muito aí os danos que as, as doenças estão causando nas lavouras da soja. Fala um pouquinho sobre o Certeza, que é outro produto. Com certeza também é um produto hoje já é consagrado em alguns mercados. Né? Aqui no Rio Grande do Sul ele, ele entrou também nesse último ano. É um fungicida TS, né? então também que vai trazer um amplo espectro para as doenças de, de solo né? que as plantas têm é, enfrentado hoje. A cultura da soja hoje com uma expressão muito grande e de importância no estado. Certeza vai trazer aí, sem dúvida alguma, vários benefícios para o produtor que estiver utilizando em suas lavouras. E o que, que o produtor que está vindo ao estande da Errara está encontrando, além desses dois novos lançamentos? Hoje ele está encontrando... Um ambiente bem receptivo, a Errara vai estar trazendo esse ano aí muitos lançamentos, né nós citamos dois para os amigos, é, é, Aprove e Certeza. Além desses produtos, a Errara vai trazer novas moléculas é, esse ano e nos próximos anos nos segmentos de sugadores, nos segmentos de plantas daninhas resistentes a glifosato. Então é uma empresa realmente focada muito em pesquisa, inovação e sem dúvida alguma vai trazer aí produtos que vão entregar para o produtor aí soluções completas. Para a, sua, para, a sua, para a sua lavoura. Soja? Soja, milho, trigo, grãos, cereais, de maneira, de maneira, de maneira geral. Muitos produtores também da região hoje da, é, do arroz, onde cresceu bastante as áreas de plantio de soja, têm enfrentado os problemas e têm procurado a Errara como uma parceira aí para poder trazer melhores soluções e novas tecnologias. O ano deve ser positivo, então. Sem dúvida alguma. Estamos com uma expectativa bastante boa, né? Estamos fechando uma safra aí, uma safra que promete ser recorde no estado. As lavouras estão correndo muito bem, né? Muitos relatos de, de, de, de produtores nesses, nesses primeiros três dias de feira aí, com uma expectativa bastante positiva em relação à safra. E, sem dúvida alguma, todos vão colher ótimos frutos. Perfeito. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Eu sou Elisa Maricheski, da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink.